Neste vídeo vamos aplicar mais uma theme function provando que com esta solução de override do markup podemos resolver pequenos problemas relacionados com o output. Já percebemos que todas as theme functions são registadas, têm que ser previamente registadas e são publicadas no ficheiro template PHP. Vamos primeiro identificar o problema que queremos resolver com esta function, que se aplica ao componente específico do form. Nós estamos aqui a consultar o formulário de adicionar um novo comentário e também o formulário do contacto do website. Qualquer um destes formulários está no seu output a debitar um div extra. Se nós eh, considerarmos o elemento form, nós, antes de começarmos a renderizar propriamente os campos, temos um div extra. Aliás, o sou recolher, consegue-se ver que este div não acrescenta eh, valor. Portanto, aqui um, um extra. Não tem nenhuma classe CSS associada. Eventualmente poderíamos fazê-lo. Mas, eh, enfim, é um div que nós podemos retirar Uh, através desta theme uh, function. O mesmo se passa no formulário de contacto se analisarmos o markup. Temos aqui o for, mais uma vez, e uh, temos este nível de div extra. Hum, o que é que devemos fazer para uh, alterar este markup? Sempre consultar a o que está a ser renderizado no core por defeito. Tal como aqui podemos ver na página da the function theme form, nós temos esta theme function utilizada no core, na pasta includes no form.inc na linha 3924. E este código, que nós podemos consultar aqui em mais detalhe, portanto eu estou com o form.inc aberto, desculpem, um, e precisamente na área uh, relativa ao uh, à theme function uh, de, deste fo dos forms, verificamos que uh, o, re o return, o output, uh, para tudo o que é form, uh, apresenta o elemento form, mas também um div que abre aqui, portanto, é colocado o elemento propriamente o form, que é o children, e fecha o div e depois o form. O que nós podemos fazer é utilizar a theme function, a theme form que já está registada, portanto já está a ser utilizada no core, significa que nós podemos utilizá-la, ela aqui está no core e é em bruto, o que vamos fazer é, Uh, utilizar esta função em bruto, mas aplicada ao nosso tema e alterar este uh, output, este markup. O que fizemos então foi uh, colocar a função no nosso tema, denominá-la para o Form em vez de Theme form e uh, retirar o div, se repararem já não temos aqui o div e, e vai ficar simplesmente o elemento form, os divs dos campos que pertencem ao form sem ter um nível hierárquico superior de div que uh, embebe todos os outros divs dos campos. Gravando o fecheiro, tendo cuidado sempre de gravar o fecheiro e nos assegurarmos de que um, está funcional e saltando para o nosso website, eu vou fazer o um refresh limpando a caixa, vamos verificar que o nosso Output é uh, alterado. Consultando o formulário, de novo, já não temos aquele DIV extra, temos logo o nível imediato dos campos.